E aí pessoal, como vocês, aqui quem falou bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje eu tô muito feliz, gente, é sério, eu tô até com a minha canequinha da felicidade aqui, peraí Acho que nem todos conhecem, essa é a caneca da felicidade, ó, café e uma colher E hoje eu tô aqui pra jogar com vocês um jogo maravilhoso Jogo maravilhoso que eu sou a beta era o jogo avançado. E eu tinha até gravado ele antes, só que o computador foi embora. Vocês viram lá no aviso. Enfim. E esse jogo, meus amigos, é como se você pegasse, você pega lá o seu seu Mario Kart É. aquele Mario Kartzinho, aquele Mario Party, aquele Crash Team Racing, Easter Field, e você mistura tudo junto, coloca tudo juntinho, eu ainda coloca aqueles mini jogo aleatório do GTA, que ele sabe que você tem que ficar lá no dando tem umas pistas loucas lá e aí você corre e... é. Imagina tudo aquilo junto, misturado, de forma muito boa e feita por brasileiros. E ainda tem mais. Tem, tem sim, tem uma coisa mais. É furry. Aí pronto, conquistou meu coração, vocês já sabem disso. E hoje a gente está aqui para jogar Crystal Chasers League. O jogo brasileiro, kart, party, batalha... Isas, izaz, izaz, izaz Que a gente vai jogar hoje aqui Então eu já peço que você deixe o seu joinha E se inscreva no canal se você gosta de conteúdos Como este, jogos independentes Conteúdos de criação É o que você confere neste canal é, Não esqueça de compartilhar Para todos os seus amigos também Gostam desse tipo de conteúdo E eu vou abrir o jogo com vocês aqui Em primeira mão é, Pode ser que dê alguns probleminhas Em relação à primeira vez o primeiro tela que aparece e a última vez que eu joguei foi a beta, agora está em Early Access, tá? Ele não é muito caro na né? Steam, eu vou deixar o link do Steam na descrição, mas se você puder dar uma ajuda a eles e compra o jogo, eu ganhei aqui diretamente dos desenvolvedores, tá bom? É pra eu poder avaliar o jogo, mas eu vou aproveitar e gravar aqui pra vocês também, por que não? Então, bora lá! Tô jogando com o controle do Yeah. Flipstar. Fmod. Tá carregando. que tá carregando. Ah, beleza. Tá pegando. Yes. Ai que alegria. Esse jogo é muito bom, gente. Vocês não tem noção. Também não é ideia se tá pegando. Esse é o jogo. Vocês estão vendo aí na tela. Esse jogo é lindo, maravilhoso. Pronto. Eu espero que esteja pegando bem o som. E... Yes. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que fazer a vozinha. Já vi que eu vou iniciar o jogo com vocês. Assim que eu gosto. <risos> <coughs> Bem-vindo ao Crystal Changes Lady. Aqui você vai encontrar campeões esperando para desafiar recém-chegados como você. Ah! Será que você vence e se tornar um. Mas, ei, hey, primeiro, qual é o seu nome? Não sei Meu nome, moço. Meu nome é Pinguizito. Pinguiz Tá, não. Eu vou até colocar o, o Pinguinês. aqui. Vocês sabem disso? Ah, e aproveitando falando um detalhe importante Pinguim termina com N Ok Legal, Pinguim 10 Obrigado Um bom nome? Eu acho É um bom nome, pelo amor Te vejo nas ligas Tá bom, moço? Obrigado Obrigado Gostas dele? Deixa vir aqui em opções, para vocês verem aqui também, ó. Janela maximizada. É... Ok, então. Agora sim, amigos, eu estou aqui com vocês no Crystal Cheese League. A gente vai estar aqui para jogar esse jogo maravilhoso 3D brasileiro. E que eu já tinha jogado a meta, então eu já sei o que Uhuhu! Eu sei, eu tô, bem, eu tô bem empolgado, porque eu tava com saudade de jogar esse jogo, que vocês não tem uma noção, porque esse jogo é muito bom, sério, é muito bom, eu tenho, eu acho que eu tô com 2,4 horas agora de jogo, no jogo normalmente eu não tô jogando tanto, tanto. então eu já joguei bastante até, o online negócio deve estar pegando lindo e maravilhoso, inclusive, tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente tem o um modo aqui, o um jogador, né, para você poder jogar sozinho, aquele modo clássico, modo que normalmente outros jogos é história, pelo estilo sei lá Mario Kart da vida e você tem diversos campeonatos e algumas tarefinhas para você poder treinar e fazer multijogador para você jogar com os seus amigos aí do lado, né? Seus amigos, seus parceiros até quatro jogadores. Então, o modo online, maravilhoso modo online, você pode jogar até quatro jogadores no modo online para você poder jogar aí com a galera da internet eu não consegui jogar modo online na beta por, momentos, por coisas tristes mesmo porque Ou não tinha ninguém, e quando tinha eu não tava disponível Então acontece A gente tem a tabela de classificação E yeah. é Tá? As opções e a gente tem sair do jogo Praticamente eu já vi aqui que o meu Meu contador de XP resetou Glória, inclusive, que eu consigo mostrar pra vocês, mas eu tava nível 3, tá? Só isso que eu queria Vamos <risos> Então vamos lá. Opa, não. Obrigado. Então vamos lá, um jogador. A gente tem aqui ó, as Grandes Ligas, que é exatamente o que eu falei, cada campeonatinho, uma coisa diferente. A gente tem as partidas personalizadas, inclusive eu vou verificar pra ver se os bugs se mantém, eu acho que não. E a gente tem a prática, a prática ainda não tá liberada, velho. Vou liberar a prática aí pra nós. Flipstar, libera a prática aí pra nós. Tá bom. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Olá, olá, olá, calma. Eu tenho um aviso pra te dar aqui rapidão sobre o vídeo que vai acontecer agora. O que acontece? Tive problemas de gravação. A tela tá mega escura. Dá pra você entender o contexto, mas você não dá pra entender muito direito o jogo na gravação principal. Então o que eu fiz? Eu refiz depois uma nova gravação colorida Mas como eu queria que vocês pegassem a minha primeira reação Então a primeira gravação que vocês vão ver vai ser a minha primeira reação A tudo que estiver rolando, etc. Mesmo que estando com aquela escura E depois colorida para vocês saberem como é e tudo mais Eu rejogando já também no colorido, tá bom? Então só para vocês saberem porque eu tive esse problema de correção de cor Tá? E é isso então, fiquem sabendo, tivemos erros, mas acontece, e agora sem mais delongas, volto pro o vídeo. Tá bom? A gente tem aqui essa linha de personagens. A gente tem aqui o Léo. A gente tem a Ruby. A gente tem o Ben. Se você colocar um 10, não vai ficar ah, bem 10, tá. A gente tem o Flock, que pra mim é um personagem que já ganhou meu coração. É... O Bao. É, é. A galera da. Da Seven Ises vai gostar dele. Poucos vão entender essa referência, mas enfim. Temos a gata. A gente tem a Mole, que a gente tem a Esmeralda. A gente tem o Roxy. Roxy eu não lembro de ter jogado com ele. Interessante. coletar 50 moedas? Ah, fácil. Ganhar a Liga Mítica e ganhar 7.000. Oh, 7380 de XP. <risos> <Tô bem> hoje <risos> Vamos lá, A gente tem que jogar a Liga Garden e coletar 150 moedas. Aqui a gente tem que ganhar a Liga Onix. E tá, beleza. Tem bastante personagem pra liberar, hein? Aqui ó, a Sabia que tem que fazer personagem. Temos o Ralph e a gente tem o Roach A baratinha mudou! Ó. Que legal, a baratinha mudou. Tá bom. Isso aí é um barato mesmo. Tá, quanto que eu tenho que explicar? Nossa, mil moedas e... Mil moedas também. Ah, tá bom. Esse já tá esquentando. É que droga. Espero que não trave nem nada. Então, bora. Floki, Floki. Flock Doc. Baby, hey, Inês, antes de continuar, aqui você encontrará as ligas que pode competir. Campeões lendários como eu começaram por aqui. Vença a todos eles para ganhar o troféu Mythical! No entanto, apenas uma liga está disponível para você agora. Ganhei experiência e troféus das ligas para desbloquear todos. Boa sorte! Boa! Gostaram da minha é isso. Aqui não tinha lançado as outras, então eu não joguei essas ligas. Agora! Então, Nesse primeiro episódio, a Liga Principal! Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal, que isso aqui vai ser série legal, série gostosa. E se vocês gostarem muito dessa série, as animações é muito boa Se vocês gostarem muito dessa série, eu vou trazer até mesmo detonado. Né? Vocês nunca viram detonado aqui nesse canal, mas dessa vez eu pretendo trazer detonado. Olha lá, corrida normal. Aqui eu sou o mestre, eu já aviso com antecedência. Aham. Uh -huh. E bora. Liga Esmeralda, Praça Quadrada. Tá bom. Eu já conheço. Bora. Tetretreato. 7, go. TTBR é tão gostosinho, não preciso ficar cansado. Ai, já comecei como morrendo nem né? desgrama. Ai, sabe por porque eu falei que sou besta? Agora eu tô dando uma de é isso aí? Ai, eu fui virar a câmera. Hum. Ok, agora vai vir a parte com um o carro. Ah, ainda tá dentro de problema de costura. Ah, esqueci que eu tenho que acelerar. Nossa, eu tô muito ruim agora. O que, que deu em mim, velho? Ah, eu não configurei. Nossa. Acerta alguém! Não acertou ninguém, droga! Mas tudo bem, tudo desce, desce. Vamos mais, velho! Né? <risos> <risos> oh, para de me acertar! Ai! Tá, vou correndo! É o seguinte, aqui a gente tem duas armas, tá ligado? Essa é minha, o jogo tá mais difícil. Conseguiu acertar. Ah, eu acertei alguém, desgrama. Já tô em nono, Gosta sim. Ah, agora ele veio com textura. O time, conserta aí o erro de textura. Achei que ia dar Pô, Mas tô em sexto. Eu tô em sexto. Tô bem. Tamo bem. Tamo bem. Sim. Vamos, guys. Vamos, guys. Eu tô em sétimo, velho. Não. Tá bem, tudo bem. É a minha primeira vez jogando. Bora. Minha primeira vez jogando normal, né? Porque na beta tava bem pra caramba. Eu ainda sou... Não, Jogo, você tá de sacanagem. Não é possível. vai eu comi a bomba. O jogo tá mais difícil. Real, real. Ah não, que atualização foi é, essa, é maluco! Tô gostando, mas. complicado. Vamos lá, quinto. Vamos ganhar, clã! Vamos ganhar. Não seja em terceiro lugar. Vamos dar corrida de cristal agora, não ver morrer. Gostoso. Eu que né? Acho que sim. Vamos lá. Me bateram! Aí! Ok. Eu estou decepcionado. Eu estou decepcionado com a minha própria pessoa. vamos lá, vamos lá galerinha, tinha dado problema aqui pra mim, mas eu tô aqui, tô de volta eu já tinha jogado uma vez, mas se vocês quiserem a minha primeira impressão eu vou deixar aí provavelmente em um vídeo a parte, alguma coisa do tipo, só com os melhores momentos porque deu erro, ficou uma tela mega escura, eu já vi qual é o erro que eu coloquei aqui mas bora, eu não sabia, eu tava testando umas paradas e eu não sabia então vamos lá, eu vou aqui jogar agora com vocês de novo, mas dessa vez colorido e vamos ver se agora eu ganho. Todas, 100%, tá bom? Então, bora lá, bora, bora. Ready? Set. Set. GO! Agora eu já sei, clã. Agora eu já sei, clã. Aí eu perco, incrível, o clã incrível. Eu tô achando isso incrível. Deixa eu ver. De... Não! Eu me que é nós vamos O Clã, nós vamos ganhar O que é mais difícil? é ótimo Aí, clã Ele já tem primeira Yes Pronto, é já peguei dois poderzinhos tá? Esse jogo aqui você pode pegar. Dois poderes. Okay, muito bom. agora normalmente o que é muito fácil como você consegue em primeiro fica bem isso né para na beta tava bem assim então... ok nossa agora eu vou ganhar de lavada vocês vão ver vai ser muito gostoso mas enquanto isso eu falando agora com vocês, porque afinal de contas esse jogo é super duvido. Eu tenho duas armas, tá? Uma eu ativo de um lado o controle, a outra da outra. Ah, agora já vinculou a minha conta daí. Aleluia. E será que o será que XP agora veio? Hum, vai ser gostoso ver isso. Beleza. Agora eu ganho o clã, agora eu ganho o clã, ah, vamos, vamos que agora eu vou ganhar essa bodega, tá entendendo? Terceira volta agora, então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó se eu for de um lado eu ativo o poderzinho da corrida, do outro eu vou mostrar aqui pra vocês. Poder, eu vou poder mostrar a galera. Deixa eu mostrar jogo! Au! Deixa eu mostrar jogo! Só me lembrando que o jogo tá em LS, tá? Então é normal que eu tenho dois problemas. Tá vendo? Eu consigo acertar o outro, é isso que eu queria dizer. Mas eu tenho dois poderes para vocês verem ali. Ganhei! Essa eu ganhei! Essa eu ganhei! Nossa, a outra tinha ido muito mal! Nossa, será é que agora eu consigo fazer 100%? Não, a próxima é... é. Caçadores de cristais. Temos que pegar um cristal e levar para o lado montado todo. Hey, galera! Bem, a gente vai ter que parar por aqui porque o vídeo já tá longa, né? Então a gente vai continuar na próxima parte deste episódio. Então eu só queria terminar esse vídeo pedindo para você deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos, e é claro, se você quiser comentar para eu saber se você está gostando da ideia, se está gostando do jogo, o que, que você está achando de tudo isso. O link da Steam vai estar tá aí na descrição, caso você queira comprar. Ajude os desenvolvedores brasileiros. E eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por ter assistido e não se esqueça de ser feliz sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.